Olha, esse aqui eu vou fazer um frito Tá em torno de 200 gramas 250 gramas, por aí Na minha concepção, né? essa pedra aqui veio da Bahia, pedra de da mola-faca, de afiar faca. Olha como a natureza é boa, até isso ela produz, hein? Que foi um patrão meu que trouxe para mim. Agora aqui ó, eu separei alguns, macetei um pouco de alho com sal, o sal vai ao seu gosto. Esperar aqui uma meia hora para pegar aqui o sal e o alho, coloquei o limão também. E agora é só passar na farinha de trigo e pôr no óleo quente. Aí você vai fritar do jeito que você quiser, bem, bem sequinho, vai do seu, do seu gosto aí. Ó. Prontinho, é isso aí. Você viu que o óleo estava fazendo umas borbulhinhas, né? pois então minha gente aqui é agosto douradinho ou então um pouco mais branquinho ó. olha só que delícia aí, ó isso é maravilha hein e vamos que vamos até o próximo vídeo hein tchau